Daquele homem sobrou quase que nem o nome Na estante um retrato, de lado, de longe Daquele homem não sobrou nem história Só restou um cômodo, uma crosta de passado A mesa pesada, os óculos quebrados As gavetas, as cartas, os livros Apartados do tempo, soltos no espaço Daquele homem sobrou apenas o pó, impregnado. O nome de um país, uma paisagem, um atlas, um imaginário. Daquele homem sobraram apenas outros homens. O pai, o filho. Recolhemos do chão as sobras do homem. Limpamos o nome. Fizemos novos documentos. Cruzamos o mapa. Nunca mais falamos do homem. Mas na carteira de trabalho, nos passaportes, inventários, jaz. Ele, o homem, o nome, o próprio.